Imagens registradas em uma cidade no interior do Texas. Por volta das nove da noite, moradores saíram às ruas para observarem um estranho objeto que pairava sobre suas cabeças. Ele emite um feixe de luz no solo. É vermos a sua forma de prato e algumas luzes exteriores bem chamativas. A luz apresenta uma estranha descontinuidade que levanta dúvidas. Em um determinado momento, vemos uma aeronave de passageiros passando próximo ao objeto O objeto encontra-se a menos de 100 metros do chão e mantém-se imóvel como se estivesse observando o ponto específico do local. Será que ali dentro há seres advindos das estrelas? Estaríamos nós diante de uma tecnologia de outro mundo ou é apenas um drone ou algum outro objeto terráqueo? Opine nos comentários! Estados Unidos, Nevada. Na paisagem, vemos o que parece ser o lançamento de um foguete. Os locais ficaram assustados pois nunca viram aquela base militar lançando foguetes. Tudo ficou ainda mais estranho quando após o lançamento, objetos voadores começaram a sobrevoar a região. Os OVNIs faziam manobras sem sentido. Sam? Este próximo caso foi registrado no Texas, uma frota de ovnis se locomovia em conjunto e de uma forma sincronizada em velocidade absurda e conseguiam frear de forma brusca. O que é humanamente impossível, para um homem, tal manobra seria fatal. Saiu nos jornais que a NASA selecionou uma equipe para estudar os OVNIs durante nove meses usando os dados não classificados do governo. Pense comigo, se a NASA está se mobilizando para estudar tais fenômenos é porque realmente há algo inexplicável voando no céu das cidades. O Pentágono também deu início a esse tipo de trabalho após uma audiência pública sobre fenômenos aéreos inexplicáveis. As conclusões do esperado relatório do Pentágono sobre objetos voadores não identificados o aguardado relatório diz que só a explicação para um dos 144 objetos voadores não identificados, vistos por Forças Armadas dos Estados Unidos desde 2004. O grupo de pesquisa da NASA inclui professores, cientistas, um oceanógrafo e outros que estudam o espaço. Os astronauta da NASA Scott Kelly e Nadia Drake, jornalista científica e escritora colaboradora da National Geographic, também estão entre os membros gabaritados deste grupo. Quando se fala em ufologia, muitos fazem piada e te chamam de louco, mas os organismos mais respeitados do planeta levam um assunto muito a sério, e pelo andar da carruagem, em breve uma uma grande revelação irá mudar os rumos da humanidade, se prepare. No vídeo que se segue vemos incríveis imagens registradas durante uma corrida de cavalo, as pessoas estavam filmando o evento quando algo bem mais atrativo roubou a cena. Um verdadeiro enxame de ovnis surgiu no um céu fazendo com que todos ficassem maravilhados diante da deslumbrante visão. São imagens comprovadamente reais. Note que a mesma imagem se repete no celular logo à frente. Eles voam de forma aleatória como se estivessem tentando fazer uma figura. E não sei se você percebeu, mas essas imagens foram captadas no Rio de Janeiro. Olha o Cristo Redentor lá embaixo. Sejam o que for essas luzes, elas estão muito perto de nós. Imagens registradas em Tijuana, México. Esse tipo de aparição tem se tornado cada vez mais comum. São tantos registros que há quem acredite ser algo de origem terrestre. Objetos voadores de monitoramento a serviço do estado. No entanto, não há qualquer informação oficial sobre o trabalho desses objetos sobre as cidades. Muitos do que viram a olho nu disseram que foi uma visão perturbadora. As pessoas tiveram a sensação de estar em reféns e na mira de forças desconhecidas. É tudo muito estranho, haja vista que as luzes surgem gradativamente. É difícil compreender se as luzes representam vários objetos ou parte de uma ou mais aeronaves. Bom, gostaria de saber a sua opinião nos comentários sobre esses casos. o objeto voador não identificado caiu no céu do interior do estado do Maranhão, causando polêmica entre os moradores da cidade de Anapurus e Mata Roma. Oco e com uma estrutura metálica, o objeto é um dos maiores vindos do espaço que já caíram no Brasil, Tem aproximadamente 30 kg e tamanho um pouco maior que um botijão de gás. Ao cair, o objeto causou um forte estrondo, destruiu árvores e deixou um buraco de cerca de um metro no chão. No momento do Muitos acreditavam que a peça tinha relação com alienígenas, mas de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o globo provavelmente pode ser parte de um satélite. O objeto foi levado pela polícia militar, que ainda não definiu qual seria o seu destino final. Em nota oficial, a P&M informou que não dispõe de estrutura para investigações científicas, não sendo possível apresentar qualquer aparecer sobre a peça. Mais tarde, o objeto foi recolhido por militares e Nunca mais foi visto. Seria essa esfera uma sonda ufológica? Opine nos comentários. Se você curte assuntos de ufologia, antes de ir para o outro vídeo, inscreva-se nesse canal e ative o sino das notificações. Até mais. De acordo com a análise que nós fizemos das informações que foram disponibilizadas na internet através da imprensa, provavelmente trata-se de lixo espacial. A esfera tem cerca de um metro de diâmetro e algumas, alguns relatos de, de, dos moradores que de, ter ouvido um estrondo e pelo fato do objeto apresentar marcas de derrota e a superfície escurecida, como se tivesse chamuscada são evidências de que o objeto estava a uma grande velocidade de altitude, e provavelmente é da órbita, então, é provavelmente órbita. Da... E tem algum tipo é bom... de satélite ou espaçonave que tenha uma, uma peça desse tipo aí uma bola uma esfera tão redondinha tão certinha? É, no, no caso é, é só uma pessoa da área de, de, da parte de, de astronautas mesmo que poderia garantir, mas eu ainda não sabemos. O resultado da missão dos astronautas que se desdobrará.